Você realmente conhece as fases da lua? Você realmente sabe utilizar o poder das fases da lua em suas magias rituais? Você conhece? todas as fases da lua, porque elas são muito mais que crescente, cheia e minguante. Se você quer aprender todos os mistérios relacionados às fases da lua, conhecendo suas oito fases principais, suas relações mágicas e como elas vão se comportar nas suas magias, assiste esse vídeo até o final. E aí, bruxarada, tudo bem com vocês? Eu sou Cedric Nightingale e que o sol possa iluminar o nosso encontro. Hoje eu vou falar sobre as fases da lua e sobre como essas fases e as energias dessas fases da lua se comportam em nossas magias, feitiços e rituais. E eu vou fazer um comparativo para que fique mais fácil de entender não só da lua com a deusa e suas faces, mas também de uma maneira filosófica, observando de perto as fases da nossa vida, observando qual a relação da lua com o crescimento, a maturação, a morte, a infância a juventude e a velhice. Quando a gente começa a estudar magia natural, a gente percebe a grande aproximação que ela tem dos ciclos da natureza. E não é à toa que o nome é magia natural. Porque toda a nossa observação do que é magia e dos componentes relacionados com a magia vão vir diretamente da natureza. E a gente vai observar os ciclos naturais bem de perto e através desses ciclos a gente vai começar a criar correlações na nossa própria vida, na nossa própria vivência nós vamos percebendo que ao longo do trabalho mágico com a magia natural tudo que está no mundo é uma emanação da força da divindade compreendendo tudo que existe de uma visão animista onde cada parte também é uma parte da divindade e a sua emanação, a sua força em formato palpável, visível e energético Então a gente pode perceber através dos princípios da polaridade e das representações eh, as forças de ordem e caos que chamamos de deusa e deus e assim colocamos próximo do sol e da lua, tornando o sol a emanação do deus a lua a emanação da deusa e observando ainda mais esses fenômenos dentro da natureza e criando correlações simbólicas com tudo que acontece dentro dela, então ao mesmo passo que a gente trabalha com os ciclos lunares, nós também trabalhamos com os ciclos da vida e com o desenvolvimento do ser humano e trazemos diretamente dos ciclos da lua a força da própria deusa em seus ciclos de transformação e evolução como uma representação viva da energia e da forma da divindade. Mas antes da gente continuar, já deu para perceber que aqui o conteúdo é sério, o conteúdo é legal o conteúdo é coerente e para você não perder nada do que eu posto e trago para vocês aqui, se inscreve no canal, ativa lá o sininho para você receber as notificações deixa o joinha para fortalecer ainda mais a nossa energia e coloca aqui embaixo nos comentários se você já trabalhou com energia lunar, se você tem o costume de trabalhar com o poder da lua ou do sol, ou com outras é, camadas mais sutis da própria natureza a Lua é o único satélite natural da Terra e o quinto maior do Sistema Solar. E as suas fases são uma variação da iluminação do Sol em movimento com a Terra. E se nós formos observar essa situação de uma maneira filosófica, a gente tem um planeta, uma estrela, um satélite que estão em movimento. A nossa vida é assim. A gente está em contato com pessoas o tempo todo. Não só com os nossos familiares consanguíneos, mas com amigos, é, talvez um namorado, uma namorada, um marido, um esposo, e até mesmo com pessoas que a gente nunca viu, não tem contato, e nem sabe como ela cresceu e se desenvolveu na vida. Quais são suas dores? Quais são seus sofrimentos? Então, tudo o que acontece na nossa vida e no nosso cotidiano tem uma relação direta e indireta com a vivência da outra pessoa. Da mesma forma que a lua tem fases, porque ela também está se comunicando e está vivenciando experiências que não são diretamente dela mas são consequências ligadas a outras outras formas viventes assim é a nossa vida nós temos ciclos nós temos fases e algumas fases da nossa vida acabam é, se linkando a do outro e existe um resultado que às vezes não é esperado então se formos observar de uma maneira mais próxima da nossa realidade a mudança da da lua, envolvendo a iluminação do sol e do movimento que eles fazem em torno da terra, se dá todos os dias em nossa vida, quando nós mudamos e a nossa mudança indiretamente altera alguma coisa na vida do outro e vice-versa, o ciclo completo da lua se chama lunação e é o movimento que a lua faz de seu estado novo ela como lua nova, passando crescendo gradativamente e depois diminuindo até voltar nova esse ciclo vai durar em torno de 28, 29 dias sempre. A lua, ela tem várias fases, mas as mais conhecidas são aquelas onde a gente pode dizer que ela está no ápice do seu poder. Então a gente vai conhecer a crescente, a cheia, a minguante e a nova, certo? São quatro normalmente que as pessoas trabalham, mas a transição de um, de um estado para outro também tem fases. E essa transição também tem um poder contido nela que naturalmente potencializa nossas magias e as pessoas pessoas quase não exploram. E é por isso que no vídeo de hoje eu vou falar sobre todas essas fases da Lua e sobre como trabalhá-las magicamente. Porque é muito importante que a gente entenda que a potência da Lua não está ali só na fase que a gente conhece, mas no caminho que ela percorre. É, em tudo que tem relação com a magia, a gente entende que o importante não é a chegada, mas o percurso em que nós é, fizemos até chegar no objetivo. Então é óbvio que a gente também vai ter que aprender a trabalhar com esse percurso mágico de uma fase para outra. A gente vai começar falando da Lua Nova. E a Lua Nova acontece quando a Lua está no centro, entre a Terra e o Sol. A parte visível por nós aqui na Terra não está sendo iluminada. Consecutivamente, parece que não tem Lua nenhuma no céu. A lua nova é o período onde a gente está começando a pensar nos nossos ciclos, nos nossos projetos. É uma lua que o seu poder está voltado para a gente repensar as nossas ações de por onde começar. É uma lua de interiorização, um momento de olhar para dentro, observar os nossos planos, os nossos desejos, observar a nossa realidade no momento, começar a fazer link entre essas coisas, para então ter certeza de por onde começar. Uma coisa muito interessante na lua nova é que o libido normalmente das pessoas e dos animais está mais baixo. Então é uma lua que facilita é, a canalização de energias, a interiorização e a meditação, levando a gente a calmaria interna e a um estado meditativo muito mais rápido e pleno. Durante a lua nova, normalmente, a seiva das árvores e de algumas plantas, ela se encontra entre o caule e a raiz, é, dando um, um gosto mais saboroso para os frutos e sendo um momento interessante de fazer colheita de frutas caso você goste de trabalhar com plantas ao mesmo passo em que essa lua é a lua da interiorização ela também é a lua dos primeiros plantis, então se você conseguir neste período trabalhar a sua compreensão dos fatos e chegar a uma resolução sobre os seus desejos e vontades, esse é o momento de começar a dar aquele pequeno start, falar com as pessoas, ir comprar talvez os materiais que você precisa para começar seus novos projetos então é um momento não só de interiorizar mas de começar a dar os pequenos passos rumo à realização dos seus objetivos. Em suas aplicações mágicas você pode utilizar o poder da fase dessa lua para poder interiorizar, trazer calma e serenidade, para poder repensar situações para poder fortalecer os inícios para trazer a força necessária para que os projetos eles possam crescer. Você pode utilizar utilizar a fase dessa lua para fazer com que pessoas muito irritadas, elas passem a começar a pensar antes de falar. Você pode diminuir a energia de certos ambientes, botar pessoas para repensarem e refletirem sobre a vida. O poder dessa fase mágica da lua auxilia a gente exatamente nessa calmaria necessária para poder trazer as ideias de volta à atividade, sem botar os pés pelas mãos. Agora nós vamos falar da lua crescente, ou lua emergente ou lua côncava. Esse é o momento onde a gente aqui da Terra começa a enxergar a lua aparecendo. Mais ou menos 34% dela fica visível fica parecendo uma unha, uma unhazinha assim, ó, lá no céu. ou o sorriso do gatinho da Alice, bem no começo. É, essa lua, ela fala sobre o início do crescimento. Ela fala sobre a, o movimento da vida. Ela fala sobre os pequenos passos em que a gente dá rumo ao objetivo. Nós saímos do momento da interiorização e nós começamos a entrar no momento da ação. Esse é o momento em que a gente vai começar a buscar a nossa emancipação dos desejos e sonhos e se comprometer com os nossos objetivos, realizando atos cotidianos que fortaleçam a nossa vontade e que nos direcionem à nossa realização. Essa fase da Lua ela fala sobre escolhas com responsabilidade, porque assim como o ciclo da Lua não se interrompe, o que nós começarmos a construir aqui vai se perpetuar ao longo de todo o caminho nos dando ou não frutos lá na frente e é por isso que na lua passada a gente começa a pensar e raciocinar para nesse momento nessa fase da lua a gente começar a botar a mão na massa de verdade para que os nossos planos eles comecem a crescer e tomar corpo definitivamente essa fase da Lua ela fala sobre um período de atração da prosperidade e de energias propícias para a construção dos nossos objetivos. É uma Lua que ajuda a gente a otimizar as forças ao nosso redor, trazendo para perto da gente não só energias, mas pessoas e situações que vão nos dar a chance de poder mostrar o nosso serviço e até fortalecer os nossos planos futuros. Essa fase da Lua tá ligada a Deus em sua face donzela, aonde ela começa a conhecer o seu potencial sexual e sua força e potência criadora, aonde ela pensa em sua liberdade e ela corre atrás de seu objetivo, aonde ela cansa desse estado de superproteção e ela busca transformação. A gente pode ver isso na face da deusa Artemis quando ela rasga é, parte da sua saia para que ela pudesse ter mais mobilidade, pudesse correr livremente, assim como os meninos faziam, aonde ela questiona o fato de, de ter um arco e flecha igual do seu irmão porque ela também queria caçar e ser dona dela mesma, e ela diz que ela não queria depender de nenhum homem de nada, nem de ninguém aonde ela busca a liberdade e a conquista pelas próprias mãos essa fase da lua ela pode ser usada magicamente para ampliar a sexualidade, aproximar energias que você quer, trazer atração, crescimento profissional, desenvolvimento de coisas e projetos. Ela é uma lua em que dá start para as coisas e fortalece a energia de início de planos, projetos e relações. Ela também pode ser usada para acelerar o ritmo das coisas, é ótima para rituais de cura e feitiços de consagração. Eu sei que o conteúdo tá muito bom, então para dar aquela força, deixa seu like aqui embaixo para fortalecer ainda mais a nossa energia. E se você quiser conteúdos ainda mais complementares para o seu estudo mágico, me segue no Instagram, @cedricnightingale. Cedric Nightingale. Agora a gente vai falar sobre a Lua em sua fase Quarto Crescente, onde a gente pode observar ela mais ou menos em 90 graus aqui da Terra. Ela está praticamente ali, ó, pela metade. E ela é uma Lua que fala sobre o caminho. Esse momento da lua, ela tá entre a lua crescente e ela tá entre a lua cheia, ela começa a transicionar o caminho. É o momento onde as nossas experiências com relação aos nossos processos, aos nossos planos, aos nossos objetivos e tudo aquilo que a gente começou lá atrás a movimentar, começam a ter resultados. É aquele momento de flerte, sabe? aonde é onde a gente conheceu uma pessoa legal e a gente tá, tá trocando aquelas indiretas ou tá conversando, ou tá naquele momento gostoso sem saber necessariamente para onde essa relação vai caminhar. Essa fase da lua é exatamente isso, é a fase das pequenas conquistas, é a fase do degustar dos pequenos resultados que você está conseguindo atingir ao longo do processo mágico, ao longo do processo dos seus planos, ao longo da caminhada dos seus objetivos. E em suas aplicações mágicas, você pode utilizar esse momento, essa fase da lua, para poder ampliar o seu potencial sedutor, para você poder fazer com que aquelas sensações tão gostosas que você está vivendo se multipliquem. Você pode utilizar esse momento da lua para firmar a sua vontade, firmar o seu desejo e torná-lo ainda mais potente ao longo do tempo, para que você não perca é, essa energia, para que essa energia que está se formando ela não vá se soltando aos poucos para que você consiga manter efetivamente as conquistas que você está tendo agora. Você pode utilizar para rituais e feitiços de crescimento e desenvolvimento em geral. Agora a gente vai falar sobre a, a lua crescente gibosa ou crescente convexa. Esse momento da lua se aproxima cada vez mais a lua cheia, ela está bem maior, um pouquinho deformada na sua lateral e ela já fala sobre a amplitude das nossas vontades e objetivos. Já não é mais o momento do flerte, já não é mais aquele momento onde a gente tá é, plantando ou semeando. A gente já tem noção das coisas, a gente já começa a observar o que pode dar de errado, o que Pode dar de certo. A gente já começa a ver as coisas com uma maneira um pouco mais minuciosa. Essa lua, ela é favorável para que a gente comece também a dar uma interiorizada e a situação que a gente está vivendo, ela não saia do controle. Sabe quando você está naquele relacionamento ou está conhecendo alguém ali no começo e agora você começa a enxergar alguns defeitos que você não via antes, algumas atitudes, então é o um momento onde a gente começa a confrontar informações e ver o que pode seguir, o que não pode seguir, o que não tá legal, o que pode melhorar, certo? Porque é o que eu falei, a lua ela é uma crescente, né? Ela vai, ela vai fazer o percurso todo, você não consegue parar, mas você consegue ao longo do caminho mover, moldar, e pôr de lado situações que talvez não sejam favoráveis. Esse momento da lua é um momento muito gostoso, porque a lua cheia ela vai falar do ápice, essa lua ela é a lua dos pequenos consertos. Então se eu pego uma coisa que está meio quebrada, quando essa coisa chega na lua cheia, ela toma uma forma quebrada. Então eu posso aqui, nesse momento, consertar as situações. Então você pode utilizar neste momento da lua para seus rituais e suas magias, é, reparos. Você pode utilizar é, a força dessa lua para poder curar e consertar certas coisas, para poder fazer as pessoas repensar. Você pode utilizar esse momento para criar pequenos bandidos bandades e curativos na sua realidade física e na sua realidade mágica. Você pode dar mais força também neste momento para os seus desejos, caso você observe que está tudo bem, que ele pode seguir, que não tem nenhum é, acerto que precise ser feito. Então você pode continuar potencializando a sua magia neste momento, durante este processo de crescimento da lua. Mas antes da gente continuar, eu vou te fazer um convite. Agora você aí do outro lado pode fazer parte aqui do canal se tornando um membro, ganhando benefícios incríveis e imperdíveis, como por exemplo, o selo de verificação de membro, que vai diferenciar você dos demais aqui, e eu vou poder te notar nas lives, responder suas perguntas com maior facilidade. Você pode fazer parte da Revoada dos Roche que é o nosso grupo fechado, onde nós fazemos vivências mágicas, conversamos sobre magia, e eu consigo te responder com maior privacidade, as suas dúvidas, é, você também pode ganhar é, todo mês uma consulta de tarô comigo de uma hora, só eu e você, assim, exclusivo. É muito fácil você ser parte do nosso grupo. Aqui embaixo, você, do lado do botão inscreva-se, você vai encontrar o botão seja membro e ali vai ter as opções. Você escolhe a opção que melhor se encaixa com você e é isso. Vem fazer parte da nossa revoada. Agora a gente vai falar sobre a lua cheia. Lá na lua nova, a gente tinha né? O Sol, a Terra e a Lua no meio O Sol está iluminando o lado que a gente não vê Agora a gente tem o um processo oposto A gente tem o Sol iluminando Toda a parte que nós conseguimos ver Daqui da Terra E a Lua se torna completamente visível Cheia, firme Este momento é o momento Onde todos os nossos planos Todos os nossos desejos Se tornam real É o momento onde a Lua está no ápice Consecutivamente nós estamos no ápice Tudo o que ressoa Está no ápice. A lua cheia é a lua coringa que serve para potencializar e ampliar todos os tipos de magia que nós pensarmos, desejarmos. Ela serve para que a gente possa compreender que tudo no mundo tem os seus ciclos e também, e também diz para você começar a pensar que depois dela as coisas elas vão minguar. Por quê? Porque quando a gente atinge o ápice, quando a gente conquistou a massa dourada, o que, que a gente faz depois? Não é mesmo? então a lua cheia ela não só nos dá a potência que a gente precisa, mas ela também nos ensina que depois da grande vitória, depois que a gente ganha a guerra, a gente precisa começar a pensar no que a gente vai fazer, porque senão as coisas perdem o sentido e justamente por conta disso, a lua cheia é a face da deusa mãe, a deusa em seu potencial criador a deusa enquanto a senhora que cuida dos seus filhos ela amamenta, ela dá e ela nutre o ser humano os animais energeticamente nutre todas as coisas e formas de vida a face mãe da Deus é seguramente a face mais conhecida em todas as culturas em todas as culturas a gente vai ter um arquétipo divino que tem a relação com a maternidade e com o cuidado e é por isso que através dessa face nós conseguimos toda a potência a Deus está na potência ela não é só é, portadora do leite que amamenta e supre as energias do homem, mas ela também é a própria essência criadora geradora neste momento, então é uma fase da lua que tem relação completa com essa face da divindade em suas magias, você pode utilizar este momento para dar forma para qualquer coisa. Então tenha cuidado com o que você vai fazer, criar vida, certo? É um momento onde a energia é propícia, uma energia coringa que serve para tudo para você curar, para você trazer, para você fortificar, para você fortalecer. E é o um momento de comemorar a plenitude. E é por isso que existem muitos rituais aonde a gente realiza na lua cheia. Porque é o um momento de onde todas as energias é, estarem em ápice. E a gente se ligando com esse ápice, nós também entramos nessa força e nós encontramos o nosso ápice. Esse é o um momento incrível. Mas lembre-se que depois de um momento incrível, depois das nossas conquistas a gente tem que pensar e é aí que a gente entra para nossa começa a entrar para o momento é, de uma outra fase da lua não muito falada. Nós vamos falar da lua minguante gibosa, disseminadora ou minguante convexa. Esse é o um momento onde a lua já não está mais cheia e ela começa a deformar também para o lado em que a lua mingua. Ela começa a perder um pedacinho dela. E isso fala sobre nós... Isso fala sobre é, exatamente o que eu disse para vocês, depois que você conquista, que você chega no seu objetivo, que você compra o carro que você tanto quer Aí você começa a aproveitar aquilo. Aí você começa a perceber que talvez o banco não é tão confortável. Você começa a perceber que talvez ele gaste mais gasolina do que você pensava que gastava. Então a gente começa a cair dentro da realidade daquilo que nós temos, né? Nós estamos gratos, estamos felizes, mas nós começamos a pensar não só nas situações complicadas que podem envolver a realização, né? O momento de vivência da realização do nosso desejo. Mas também a gente começa a ter que pensar no sentido, poxa, eu atingi isso, mas minha vida não se resume a isso, qual é o próximo passo? Então este é o momento onde a gente começa a começar a entrar de novo na interiorização. Essa lua, ela fala exatamente sobre isso. Ela fala sobre repensarmos, sobre pensarmos e sobre começarmos a replanejar e, e encontrar, talvez, novas outras situações em que nós queiramos investir a nossa energia, o nosso foco e a nossa vontade. Essa lua também tem uma, uma situação bem interessante porque ela pode falar de pequenas separações ou rompimentos. Então, a gente pode chegar ali no ápice de uma relação que começou muito rápido e começar através dessa agilidade, dessa falta de conhecer o outro, entender que vocês são muito diferentes, que precisam desacelerar ou que precisam uh, separar, sabe? É aquele famoso tempo pode acontecer nessa lua. Então, magicamente falando, você pode utilizar este momento da lua para poder criar sensação de repensar você pode trazer e trabalhar com magias que envolvam partilha, divisão de bens você pode reduzir é, a velocidade de algumas coisas, você pode fazer com que aquela pessoa que é muito egoísta é, aprenda a não ser tão egoísta através de situações do cotidiano você pode utilizar também este momento lunar para situações judiciais que precisam dessa separação, herança, coisas de justiça voltado para é, família, no geral, que tenha relação com essa coisa de partilha. Agora a gente vai falar sobre o quarto minguante. A porção da lua visível está mais ou menos pela metade, ela é o oposto do quarto crescente, então ela vai estar tá 90 graus mais ou menos para o lado em que ela costuma minguar, certo? Para o lado direito. É, essa lua, ela está falando sobre os momentos de perda, sobre as situações frustradas, sobre os planos e objetivos que acabam não dando certo e ela traz uma certa energia de culpabilização. É, neste momento, quando a Lua tá neste neste processo caminhando para Minguante, é, nós vamos ter a sensação de que nós somos falhos ou de que uh, não somos capazes. Essa Lua ela traz para gente algumas conscientizações com relação ao que a gente planejou lá no começo, e as coisas que talvez a gente não tenha visto. Este momento lunar traz para gente uma potência energética para poder repensar as coisas, diminuir alguns fluxos energéticos, é, ela faz com que a gente consiga é, tirar a potência das energias ao nosso redor. Ela é uma lua onde você pode magicamente trabalhar situações em que você precisa reduzir coisas, aonde você precisa se colocar ou colocar outras pessoas para pensar, para compreender. É uma lua de compreensão e ela começa a trazer a, a gente pro pensamento da interiorização novamente. Você pode neste momento também trabalhar energias com relação à maturidade emocional e o aprendizado Então, é, essa fase da lua é muito legal para a gente trabalhar situações de perda de términos de relacionamento, de situações que chegaram ao fim e a gente não compreende. Ela ajuda a gente a estancar um pouco mais a ferida e compreender que as coisas elas podem acontecer e não estar no nosso controle e que tá tudo bem. Lua minguante e lua minguante côncava. Essa, é, essa lua ela fala sobre, literalmente, os finais. É quando a porção visível dela também parece uma unha bem pequenininha aqui do lado direito e ela começa a cada vez ficar menos visível no céu. Este momento é o momento onde a gente fala dos términos, dos finais propriamente ditos, das finalizações das situações da nossa vida. E, neste caso, muitas das vezes, das finalizações propositais. Diferente da lua anterior, que ela vai falar sobre finais imprevistos e situações que fogem do nosso controle, neste momento, na, na, nessa fase da lua minguante, a gente vai falar sobre coisas que nós queremos por fim. Nós vamos é, falar de, de todo um processo de vivência. Então, a gente passou praticamente 28 dias já ali, vivendo e vivenciando o é, energia uma sensação, o foco sobre um projeto, sobre uma coisa, a gente já conseguiu ver as falhas, a gente já passou pelo momento do flerte, a gente já passou por várias coisas que fazem com que a gente tenha noção do que a gente quer ou deixa de querer. E é por isso que essa lua ela é tão potente para banimentos e para a gente reduzir a energia de vez das coisas, para a gente mandar embora e para a gente terminar, romper ciclos, relações, por um ponto final de definitivo. Essa face da lua fala sobre a face da deusa Anciã. A Anciã é a deusa sábia, ela tá próxima da morte, ela faz a transição da vida e da morte. Ela é conhecedora de tudo, de todos os ciclos. Ela já passou e já viveu tudo. Ela já foi mãe, ela já foi jovem, agora ela é o que ela é próximo à existência e à inexistência, entre a vida e a morte. E esse momento, onde a gente tem a deusa como uma figura anciã, dentro dessa fase da lua, a gente traz maturidade para finalizar os nossos ciclos. A gente traz maturidade para poder dizer não. A gente traz maturidade para poder, às vezes até, rejeitar aquilo que a gente tanto quis. Porque nós sabemos que não vai nos Fazer bem, então magicamente falando, essa fase da lua ela é feita para banir, para mandar embora. É uma ótima lua para desfazer feitiços, é uma ótima lua para poder tirar coisas do seu caminho, é uma lua que traz a potência de diminuir as coisas. Olha só que interessante: com essa lua, a gente consegue reduzir a força das coisas ao nosso redor. É uma lua onde você pode trabalhar magias para cortar vícios, para acabar com vínculos tóxicos, finalizar situações que parecem que nunca terminam. É uma lua realmente de libertação. Lua balsâmica. Os três últimos dias de lua minguante antes da lua nova são o ápice da escuridão né? predizem o ápice da escuridão, é o caminho a entrada para o submundo da alma, o submundo da mente essa lua, ela fala sobre a total e completa interiorização ela fala sobre os véus, sobre o revelado e o não revelado ela fala sobre trabalhos mentais e psicológicos, sobre acesso da nossa psique e a verda o verdadeiro Confronto com nós mesmos, nossos medos, nossos traumas e a nossa realidade. É uma lua muito poderosa para poder trabalhar questões internas e situações que não se findam, que estão ali, sabe? Situações que podem se arrastar de gerações, traumas psicológicos, traumas físicos. É uma lua que tem este poder da gente conseguir interiorizar, voltar para o passado das situações ou ir para o outro lado. É uma lua que facilita contato com os mortos e o com as criaturas do outro lado é uma lua muito usada para maldições e para desenvolver rituais voltados para alguns tipos de aprisionamento este momento é um momento muito delicado de energia e não são todas as pessoas que sabem trabalhá-lo então se você for pensar em trabalhar alguma magia dentro deste período lunar tome muito cuidado com o que você vai fazer porque pode ser um caminho sem volta tá você pode abrir aí portinhas do seu subconsciente que te causar muitos problemas e você talvez não consiga lidar sozinho. Lembrando sempre que o trabalho de autoconhecimento, quando a gente começa a entrar dentro de nós mesmos e encontrar e tropeçar com traumas, medos e situações que a gente não consegue controlar, a gente tem que buscar um médico, a gente tem que ir atrás de um terapeuta, a gente tem que ir atrás de um psicólogo e a gente tem que ir atrás de pessoas que são certificadas através de métodos realmente científicos para curar o que está na nossa nossa psique. A magia, ela vai funcionar como um bálsamo que vai auxiliar no processo então são duas coisas que tem que andar juntas, a gente não pode negligenciar o que se torna doença, ok? um bom bruxo, um bom mago um bom feiticeiro entende que tudo que está neste plano e nessa dimensão deve ser tratado e cuidado com os métodos desta dimensão doenças são tratadas por médicos, a magia ela pode te auxiliar como um bálsamo neste processo, tá? se você quiser entender e saber um pouco mais dessa visão, porque a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tem um vídeo é, em que eu falo sobre isso junto com um sacerdote amigo meu que é psicólogo e, e a gente desmistifica e aponta situações muito importantes e interessantes de se pensar vou deixar aqui em cima nos cards pra vocês é isso, meus amores. Essas foram as informações que eu trouxe para vocês para complementar ainda mais aí seu trabalho com Luas, para vocês entenderem onde colocar as energias é, das fases da Lua nos seus feitiços, nas suas magias e nas suas vivências. E compreender que assim como nós, a Lua também tem seus ciclos e assim como ela, nós também temos os nossos ciclos e a magia está interligada por conta disso, por conta dessa similaridade, dessa transformação contínua que acontece lá e aqui, certo? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou ter o maior prazer do mundo em te responder. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, por sua audiência, por seu carinho, um beijo e que o sol possa iluminar o seu caminho.